pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, estamos de volta no Clash Royale para falar de algo que eu tenho certeza que vai agradar a todos vocês. Manos, tá rolando um sorteio patrocinado pelo Portal dos Créditos a maior e melhor loja para você comprar suas gemas do Brasil, eu garanto. Manos, eu quero falar um pouco sobre esse sorteio, mas antes eu quero aproveitar aqui com vocês e comprar essa promoção aqui de 10 dólares que tá aparecendo aí depois da atualização. A atualização acabou de sair, mesmo que esse vídeo tenha saído um pouquinho depois. Manos, só pra falar pra vocês uma coisa rapidinho antes de falar do sorteio. Essa daqui é a promoção pra quem tá aí na Arena Lendária. Se você tá na Arena Lendária, mas não apareceu essa promoção, não se preocupe. Tá, isso pode acontecer em 25% dos casos, e se isso aconteceu, você pode comprar aquele pacote que tá te oferecendo, que depois de uma semana vai aparecer esse daqui, beleza? Então eu vou comprar isso daqui com algumas gemas que eu comprei no Portal dos Créditos, 10 dólares, vale muito a pena, porque é, esse, essa promoção aqui ó, dá 1.200 gemas, 100 mil de ouro e um baú lendário, manos. Então com certeza vale muito a pena comprar isso daqui Porque só as 1.200 gemas custam aqui é, o valor de 10 dólares Então vale muito, mas muito, muito, muito a pena comprar isso daqui tá? E se você não tem gemas o suficiente O Portal dos Créditos pode te vender Ou você pode concorrer a 20.500 gemas que vão estar tá valendo no sorteio O link vai estar tá na descrição, é uma promoção Se você curtir a página do Portal dos Créditos A minha página, seguir meu Instagram Tudo isso vai te dar pontos para você ter mais chances de ganhar. Então é só seguir as instruções que estão lá no Facebook, beleza? O sorteio vai ser realizado pelo Face. Beleza, comprei aqui. Vamos pegar o meu baú lendário e... Lumberjack, o lenhador. Finalmente vou conseguir colocar o meu lenhador no nível 2. Eu tinha ele apenas no nível 1. Excelente, foi uma das melhores... É, cartas lendárias que eu podia escolher pra vir no meu baú lendário, eu pensei que ele não iria abrir direto, mas já abriu e nós já vimos que eu peguei o lenhador excelente, além disso 100 mil de ouro e 1.200 gemas, excelente eu vou poder participar aqui de vários grandes desafios aqui, eu vou mudar o meu idioma pra português, eu não sei nem porque que tá em inglês isso daqui, mas enfim galera, falando sobre o sorteio, vão ser aí 50 dólares que vão ser sorteados pra qualquer pessoa que for lá marcar dois amigos e seguir as instruções na, no link que tá aqui na descrição Outras 14 mil gemas, ou seja, 100 dólares, quase 400 reais, se não me engano até dá 400 reais, vão ser sorteados para aquela galera que usar o cupom de desconto Gordinho Clash nas compras realizadas no Portal dos Créditos. Quanto mais você comprar no Portal dos Créditos, maior vai ser sua chance de ganhar, porque os pontos que você acumula vão ser maiores caso você compre um valor maior lá no Portal dos Créditos. Lembrando que o cupom de desconto Gordinho Clash te dá quase 10% de desconto. Usando esse cupom de desconto, você vai poder pagar bem barato nas suas gemas, um valor muito acessível, vai poder usar aí cartão de crédito de nacional e internacional, enfim, qualquer cartão de crédito, repósito bancário e boleto bancário para você aí que não tem é, cartão de crédito não tem conta em banco você pode simplesmente pegar o dinheiro imprimir o boleto e numa lotérica ou no banco e falar, entregar para a pessoa aquele, aquele papel que você imprimiu e falar assim ó eu quero pagar isso daqui aqui tá o dinheiro e pronto você vai receber suas gemas muito rapidamente tá e basicamente é isso muito simples de você participar valendo 20.500 gemas 6.500 gemas para todo mundo que seguir as instruções que vão estar tá aqui no link que tá na descrição desse vídeo. E mais 14 mil gemas para quem usar o cupom de desconto no portal dos créditos gordinho Clash, beleza? Aviso rápido, aproveitei minha promoção e não perca a oportunidade de aproveitar essa promoção de 10 dólares Porque vale muito a pena, é muito é muito ouro, muita gema e um baú lendário Praticamente de graça para vocês aproveitarem aí, muito boa essa promoção mesmo Só para interar então, falando sobre essa promoção essa promoção pode ser adquirida em qualquer arena que você esteja. Então, eu tô na arena lendária. Se eu estou se eu na arena lendária, vai ter uma promoção. Semana que vem, se eu cair para uma arena, eu, eu acho que, inclusive, eu vou fazer isso para fazer um teste. Se eu vim aqui para a arena pico de gelo, né que é a arena 8, eu vou encontrar uma outra promoção, que é aquela do baú, é baú mágico, se não me engano. Então, realmente, vale muito a pena. Eu acho que eu vou até fazer isso para poder adquirir promoções mais interessantes usando os créditos que eu compro no Portal dos Créditos, muito barato, vale muito a pena, sorteio, gemas grátis pra vocês, se vocês gostaram, deixar o seu like, conferir o link na descrição e se inscrever no canal do Gordinho pra não perder as próximas promoções que estão aí por vir, beleza? Então é isso, falou um grande abraço do Gordinho, galera, e até a próxima!